Pessoal, olha que túnel gigante Quem nunca viu Tá vendo agora comigo, olha isso Sabe o que eu pergunto, pessoal? Como que o homem fez isso? Porque é uma construção muito difícil Né? Olha isso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 Olha entanto, o tamanho desse túnel E eu só vou parar de filmar Quando parar mesmo o túnel Vocês vão ver aqui como que é Vamos sair agora Olha, olha essa, essa vista da serra Olha isso Olha para a lateral E vamos entrar agora em outro túnel ó. É isso que eu falo Como que o homem tem essa capacidade Né? fazer isso que assim é muito é, eu, eu vejo assim é muito uma obra muito difícil né e os ouvidos pessoal os tímpanos já tá o meu tá fechadinho pessoal você vê o silêncio que é olha isso tem muita muita gente pessoal que, que, que trabalha em São Paulo e mora em Santos então eles ficam vindo de final de semana pra cá, né? Ou todo dia, faz um bate e volta. Mas uma grande parte é tra trabalha e mora em São Paulo, em kitnets, e finais de semana vem pra, São pra cidade, que é Santos, tá? Então... Geralmente isso acontece. Ó, vamos sair desse túnel e já entrar em outro túnel, pessoal. Olha isso. E é legal, né? Eu mostrar isso pra vocês. Pra vocês verem como que que é aqui olha que olha a estrutura pessoal olha essa estrutura olha isso túnel 3, hein tá vendo pessoal olha isso saindo do túnel pessoal e agora dando meia hora de chegada em São a serra já, já. Ah, agora a gente vai ver o, a, a, o, a, o mar, né? Mas dá uma olhadinha. Olha, olha essa, essa, essa vista. Estou em cima da ponte, né? Olha isso. Tá vendo? Estou em cima da ponte. Olha aqui, aqui esse verde. Que lindo. Tá vendo? E olha esse lado de cá, os caminhões do outro lado a da ponte. Olha aqui. Frente. Olha isso aqui, pessoal. Os caminhões passando em cima da ponte. Olha a altura que nós estamos. Tá vendo? Olha a altura nós estamos não é fantástico uma obra dessa? olha isso Pessoal, chegamos em Santos Daqui 12 minutinhos eu tô no hotel Então aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês a cidade Aqui é o canal Tá? Olha os meninos pra escola Né? Aqui é uma região central, né? Tô passando daqui agora Passei por uma parte do porto, tá? Semana que vem a outra eu tô aqui de volta Que eu vou pegar aqui o Cruzeiro, né? M.S.C. Aí eu, Edinho e a mãe Dar um Rolex de cruzeiro aqui. Vou filmar tudo pra vocês, né? E aqui já é, né, a região... É, tô, daqui 10 minutinhos eu tô chegando no hotel, tá? Pessoal, deixa eu mostrar o quarto pra vocês, porém, tá um pouquinho bagunçado Porque o Joaquim ele pinge, subiu na cama, já pulou e tal Tô um no novo hotel aqui em Santos, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá aqui, ó, já comeram Aí no quarto tem essa mesinha, né? Olha eu aqui Aí aqui, gente, olha lá, tomando a vinha, ó Vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó olha lá. Tá vendo? Olha lá uma na linha dele, aí vem dar um beijinho, ó, tá vendo? Aí aqui ó, eles, aí eu peguei a água a água que eu ganhei, ah, o open drink, né? o welcome drink, perdão aí aqui, gente, é o guarda-roupa, né? Então a gente guarda as coisas aqui e aqui a mala pendura algumas coisas aqui, tá vendo? Ó. Então, só para vocês verem guarda-roupa aqui novinho, né? A porta de entrada, ar-condicionado, é, vou falar pra vocês se vai valer a pena ou não, né? Aí aqui o banheiro, ele tem esse vidro que fecha pode te dar a privacidade, aí aqui é a parte da pia do banheiro, que vocês estão vendo aí, e aqui o banheiro, tá? Ó. O banheiro, ó, chuveiro e tal, e aí tem essa vazão de vidro que você vê do outro lado e pode fechar com essa porta aqui, ó, tá? você baixa aqui e tampa, tem maior privacidade. Eles deram essa caminha para eles dormirem, né, pro lipo Joquinha. Ah, os tapetinhos eu que trouxe, eles deram dois tapetinhos. Trouxeram a aguinha deles, mas eu trouxe. Esses dois que eu ganhei do, do Mercury. tem a TV, a minha parte de trabalhar aqui. Cafézinho. Essa outra caminha aqui, com as coisinhas do Lippo Joca. E duas camas de solteiro que eu pedi, né? E aí você vê do outro lado o banheiro também. Eu achei muito caro pelo que eles oferecem, tá? é o, o a diária mais ou menos é mil reais é, eu usei os pontos da do ar do Mercure né do Accor eu usei os pontos Accor mas eu achei muito caro e aqui ó para vocês poderem ver o que é a noite, eu achei eu achei muito caro a diária é pelo quarto que eles estão oferecendo. Né? Tentaram me dar o upgrade, mas o upgrade pelo mesmo tamanho, né? os quartos tem 25 metros, eu achei muito caro a diária. É, se fosse pagar em dinheiro, não valeria a pena. Como eu usei em pontos, eu não dou muito. não ligo muito para isso quando é pontos. Tá? Mas é, de todos que eu já fiquei dessa, desse nível de hotel, esse aqui é o pior que eu já vi em termos de é, é, qualidade, serviço, atendimento. Eu achei esse um pouco mais fraco em tudo, tá? Por enquanto, esse hotel, o novo hotel aqui de Santos, ele vem perdendo perante aos demais novos hotéis. Por exemplo, o novo hotel de Miami, você paga, por exemplo, R$ 1.500, R$ 1.600 a diária, mas vale super a pena. O quarto é maravilhoso, tanto que eu tô indo pra lá agora de novo em maio, vou ficar no novo hotel lá em Miami. É um luxo só de hotel. Então, pagar uma diária cara dessa com um hotel desse nível, eu acho que esse nível aqui é o Ibis, né? Então esse tipo de parto aqui seria o Ibis, né? Se você olhar aqui, ó, tem tanta beleza, o piso tá subindo, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá descascado, ó, sujo, né, ó, ó, tá vendo? Aqui, ó, pra vocês verem, ó, como que tá a, a, a qualidade do, do serviço que eles prestam, né? Então assim, a toalha também, eu achei uma toalha suja, né, ó. Sei que eu nem... aqui, ó. Tá vendo? Manchadinha. Essa aqui também, ó, ó tá vendo? Parece, parece que é de tempos, ó, né? Então um o nível é, que foi cobrado de, de, de pontos para se hospedar aqui, eu achei que seria melhor a hospedagem, não foi, tá? Então quando é coisa boa eu falo, vocês sabem disso, quando é coisa não é legal eu falo também. Então de antemão, é, se você falar assim, ah você vai voltar a se hospedar aqui, não. Nesse hotel aqui eu não volto de novo a se hospedar por essa quantidade de pontos, tá? Eu voltaria se fosse muito barato para poder passar um final de semana, por exemplo, sexta, é, sexta para sábado, sábado, sábado e sábado domingo. Eu estou aqui de quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo, são três noites. E tá eu e o Joaquinha, então, e o Lipinho, né? Então acaba tendo o quarto sendo menor ainda. Ainda mais com pets, o quarto tem que ser um pouquinho melhor e maior para eles poderem brincar, correr um pouquinho né, no quarto e tudo mais. Mas de eu cheguei aqui no hotel Acor, novo hotel, através de pontos e milhas. Já expliquei para vocês como que funciona. Eu vim aqui, de, usei o combustível no carro através dos pontos do de fidelidade Esfera. E também é, Smiles, tá? E o hotel com pontos e milhas da Acor. Café da manhã também com pontos Acor. Ou seja, tudo pago, tudo incluso com pontos e milhas sem pagar um real. Ou seja, custo zero viagem 100% top. Logicamente que os pedágios paguei com o dinheiro, né? Não tem como escapar. Então hospedagem pedágios paguei com Connect Car Porto Seguro. Tirando isso, zero custo hotel, é, combustível e café da manhã tudo pago, tá certo? Mas de antemão, eu queria mais, na verdade, mais é mostrar para vocês essa viagem, tá? Então, como eu consegui já mostrar para vocês aqui, eu pedir de vocês, tá? É... E lá no hotel eu filmo pra vocês e faço um outro vídeo. Então, Leandro Vieira nas ruas, concluído com sucesso. O que vocês acharam desse, desse túnel? Vocês viram o tamanho do túnel? Que loucura, né? Agora aqui, pessoal, é, é, tem uma parte muito ruim, assim, que você vê muito morador de rua, triste, né? Animais e tal, é muito sofrido. Mas a parte que eu tô indo já não é mais, tá? Vocês vão ver, ver comigo lá, tá? Aí ó, o pessoal trabalhando. Aqui já é uma hora e pouquinho, né? Não almocei ainda, vou almoçar chegando lá. Aproximando-se de uma passagem de nível. Ó, tô morrendo de fome também. E não tomei café, não almocei. Não tive nenhuma parada. Então, mas meu estômago, como que deve estar, né? Com fome e com vontade de tomar um cafezinho, né? Mas é isso, é isso. Quero agradecer vocês de coração. Ó, quem tá lá atrás comigo. Olha lá, olha lá, olha lá. E, ó, tirei da caixinha, põe sentadinho ali, olha lá, que bonitinho. <risos> o Joquinha, ele gosta de cair assim, quietinho, né? Obrigado pelo carinho, pela força de vocês. Fiquem todos com Deus, Leandro Vieira nas ruas, até o próximo vídeo. Fique com Deus.